A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias e a vida é feita de histórias. Vou continuar contando uma parte da, das prosas com a Daniela e dessa vez falando sobre os chakras. Chakras são os centros de energia que existem no nosso corpo. São sete principais. Três mais ligados à materialidade, são chamados chakras inferiores. Outros três mais ligados à espiritualidade, são chamados chakras espirituais. E mais um chakra central, cardíaco que faz a ligação, a conexão de cima e embaixo. E daí que esses dias, isso não é prosa bem que, que eu e Dani tivemos hoje, mas é reflexo do trabalho interno que a gente vem fazendo. Né? Ela mora lá no Rio Grande do Sul e aí a internet permite a gente fazer essas trocas, né? E a gente às vezes, comenta dessas histórias, dos processos de cada um. Mas então, esses dias me veio assim, quatro coisas. O caminho, a transformação, a transmutação, a partir daí a, a libertação, ou liberação, e a autorrealização. Aproveitar que nós estamos no caminho, e o caminho pode ser entendido como o transcorrer da nossa vida, esse é o caminho, e os obstáculos e as coisas que vão acontecendo pelo caminho, mas também as belezas, né? as paisagens. Ainda tudo muito seco, final de inverno, mas esses dias agora já andou chovendo, já está revivendo um pouco as coisas, mas voltando. Então o caminho é a própria vida. A transmutação vai chegando um momento em que a gente vai percebendo a necessidade de transformar ou de transmutar aquelas coisas que não estão muito bem para a gente. A partir daí, houve a transmutação, ok, segue a liberação, a libertação. A gente se liberando de velhos conceitos, de velhos nós, velhas amarras, de coisas que muitas vezes aconteceram para a gente lá na nossa primeira infância. Estava falando disso no vídeo anterior. E a gente consegue se libertar. E a partir daí a auto-realização, que é o que eu estou buscando, que é o que a Dani está buscando lá também, a possibilidade de fazer esse ciclo todo. Tá aí o que isso tem a ver com chakras, porque é assim, os três chakras básicos estão ligados à materialidade, estão ligados ao corpo, os três chakras superiores ligados ao espírito. E no coração, no chakra cardíaco, é que eles vão se encontrar para fazer a transmutação disso tudo. Ou para fazer a integração desses dois reinos. Então, nós somos feitos de matéria e somos feitos de espírito. Depois eu faço um outro vídeo relacionando isso com ciência e espiritualidade. Né? Que eles não são antagônicos, não para mim. Mas, voltando outra vez. Então, é no coração que a gente faz esse trabalho de junção das coisas. Se a gente consegue fazer o trabalho legal, e no coração é onde ficam guardadas as emoções, né, os sentimentos. E se a coisa não está muito bem, aqui fica aquele nó, aquele vazio, aquela coisa. E se a gente consegue liberar essa energia, a gente consegue um fluxo né, mais adequado de energia entre o alto e o baixo, entre a matéria e o espírito. E isso pode ser o caminho da autorrealização. Estou pesquisando, nós estamos pesquisando, para ver se é isso mesmo. E é interessante notar que isso... É, é, é uma representação, vou fazer uma metáfora. Olha só. Chegar um pouquinho mais... Pra... Quais são as camadas da Terra, do planeta? Lá no centro é um núcleo duro, né? mas muito quente, de níquel e ferro. É sólido o negócio, mas muito quente. Acima dessa camada vem o um manto. Ele é mais pastoso. Acima do manto vem a litosfera, que é esse manto resfriado. Acima da litosfera tem a água, e a partir daí vem a atmosfera. A atmosfera ela pode ser dividida em três grandes regiões. A troposfera, que é a que está mais próximo aqui da, da superfície do planeta a estratosfera que está acima e lá em cima a ionosfera. E olha que interessante, de dentro para fora, a, a, a matéria vai ficando cada vez menos densa, cada vez mais fluida. Esse é o mesmo trabalho que a gente tem que fazer internamente. Do núcleo duro, lá embaixo do primeiro chakra, a energia subindo, e ficando cada vez mais menos densa, cada vez mais diáfana. E é interessante, eu vou abordar isso num outro vídeo. Forte abraço.